Estão circulando diversos rumores a respeito do CSGO Podendo trocar de nome em breve Numa jogada aí de marketing, num rebranding pro jogo O que seria rebranding? Tipo, reposicionar a marca, né? Mudar a face de alguma coisa Remodelar a marca, basicamente E muitos rumores estão saindo já há bastante tempo A receber da Cersei 2, tá? Isso daqui não é algo que eu quero conversar com vocês nesse vídeo aqui, não Apesar de sempre terem novas informações e algumas vazias aqui ali sobre a Cersei 2, esse assunto aqui é diferente e eu quero falar pra vocês que isso aqui tem muito mais chance de acontecer, tá? É muito mais real e faz muito mais sentido, que poderia ser uma troca de nome do jogo Counter-Strike Global Offensive pra se chamar simplesmente Counter-Strike, apenas CS. E isso tudo pode estar ligado com o aniversário de 10 anos que vai acontecer em 2022, no dia 21 de agosto, vai ser exatamente quando o CS GO completa 10 anos. E galera, a CS sempre foi a respeito de longevidade, tá ligado? É um jogo que perdurou por décadas E agora o CSGO tá tendo um forte rival ultimamente Que é o Valorant Então tudo que a Valve puder fazer para bater de frente contra esse FPS E conseguir manter aí cerca de um milhão de players no pico Jogando ao mesmo tempo Tudo que eles puderem fazer, eles vão fazer, eles vão tentar E a CS2 updates aí pro CSGO Estão inclusos nessas ideias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 que tinha vazado algum tempo atrás por um jornalista que disse que algumas fontes falaram pra ele que a Valve iria trocar o nome de CSGO para Counter Strike e ao mesmo tempo adicionar cs Cersei 2 pra fazer um boom, né? E outras mudanças que ele falou que poderiam ocorrer seria o nome dos times serem trocados eu acho que faz muito sentido principalmente por conta de políticas contra o terrorismo que são aplicadas aí muito no YouTube, em plataformas de streaming. Eu mesmo não consigo monetizar meus vídeos aqui simplesmente por se tratar de um jogo de tiros que o YouTube entende como se fosse algo relacionado a armas, terrorismo terrorismo. Então caso o CS realmente fizesse essa mudança que foi sugerida aqui e que aparentemente vazou por algumas fontes de chamar os terroristas apenas de Team T e os contra-terroristas de Team CT, acho que faria muito mais sentido. Na realidade todo mundo já conhece o lado terrorista como o lado T, né? O, a base T, a gente já fala, né? Ou base TR e a base CT. Então seria um passo interessante e inteligente da equipe da Valve fazer isso para conseguir atrair um público que às vezes não jogava CSGO simplesmente pelo fato do terrorismo. E a gente já teve mudanças no passado em a isso. Por exemplo, o sangue, galera, o sangue não, não aparece direito, né? não é tão escrachado, digamos assim voando sangue pra tudo compelado. Esse é um aspecto que os jogos de FPS foram adaptando ao longo do tempo pra aparecer menos realidade e mais simulação. Agora, algo que eu já percebi o Twitter do CS fazer. Eles estão direto tweetando alguma coisa relacionada apenas a Counter Strike. Apenas CS, sem o Global Offensive, sem o Go. Isso aconteceu de forma massiva no dia 22 de maio, dia da final do Major de 2022, quando o social media do CSGO surtou e tweetou mais de 30 vezes a palavra Counter Strike. Galera, isso aqui não é uma jogada de marketing que já vai anunciar um rebranding do jogo, que eu não sei o que é. Mas eu sinceramente acredito que sim o CSGO possa se tornar apenas CS, como uma jogada aí para perdurar mais tempo o game e a franquia ter uma longevidade maior. Agora, a respeito da Cersei 2, eu acho que já passou da hora, e se tudo viesse junto em um grande update no dia 21 de agosto, quando o CSGO completa 10 anos, seria perfeito, seria uma luva para uma mão, iria encaixar perfeitamente. E aí, o que vocês acham a respeito desse assunto? Deixa um comentário aí embaixo, e eu vou gravar mais vídeos desse tópico em breve. Então, deixa um like aí também se você gostou. E assiste aí esse vídeo a respeito das novas skins da caixa nova do CSGO que tá vindo, que vazou aí. Acho que você vai ficar interessado. Clica aí, vai lá ver, vai.